Agora a nossa aventura continua na estrada do Pantanal Onde nós encontramos uma boiada E nesse vídeo vamos conversar com os tropeiros rapidamente Enquanto a gente passa pelo, pela boiada né? Olha só e vai longe nessa estrada aí, vamos nessa? Olha rapaz! É mais barulho, ele não bate no bicho, tá vendo? ele é, só faz barulho. Olha ali, rapaz! Essa rodovia transpantaneira. Ela é muito conhecida e muito visitada. Ela tem 147 quilômetros de extensão. E o mais interessante são as pontes. São 120 pontes, sendo 118 pontes de madeira. E algumas pontes a gente vai mostrar. E elas estão bem castigadinhas. Vocês vão ver agora durante o vídeo. Meu Deus, é um monte. É muita vaca, rapaz. É, é vaca, é touro, tem touro no meio também. E, agora ele é. e mais um lá depois. Oh, oh, oh, oh. tá atrás é. dele também. Tem é mais um lá depois. Tem tá um Vem. aí Vem. Vem. Vem. Vem. Vem. Vem. Vem. Vem. Vem. A rodovia Transpantaneira, ela parte da, ali de Poconé, onde nós saímos. E hoje ela termina na localidade de Porto Jofe. Mas originalmente essa estrada, essa rodovia era para ir até Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Mas vocês vão ver que é uma área muito alagadiça. E muitos córregos, muitas pontes. Então, quando chegaram ali na localidade de Porto Jofre, que termina, faz limite ali o rio Cuiabá, encerra, foi encerrado o projeto, porque deveria ser feita uma ponte muito grande. E nós vamos chegar ainda hoje na cidade, ou melhor, na localidade de Porto Jofre. E, e vocês vão ver que lá tem um aeroporto, Uh, pequeno Que faz que é de propriedade De um, de um hotel na, Lá em, em Porto Jofre Acompanhem Essa nossa uh, Aventura Não saiam do vídeo Porque tem muita coisa ainda para se Assistir aqui, tá pessoal A camicleta, espero que vocês Se inscrevam no canal Porque isso é muito importante Para nós Observa que o boiadeiro vai conduzindo a gente pelo meio da boiada. Vai fazendo alguns estalos com o seu chicote e fazendo sons com a boca. Mais ou menos assim. Boa. Boa. E, aí, as fotos. e aí rapaz, e aí, como é, é teu nome? Lucas. E aí Lucas? Do jeito? Você é aqui do Pantanal mesmo? É, somos aqui do Pantanal. Nossa, rapaz, vamos andar quantos quilômetros com esses bichos aí? Ah, mais uns três dias pra frente. Ah, vão até Porto Jufre? É, Porto Jofre. É, mas vai rápido. Ah, é, rapidão. É? Quando é que chegou lá? Quando é que chega? Daqui dois dias. Ah, não vai nada, rapaz, daqui Porto Jufre aqui ó. Daqui lá também. Olha só, ele fica me contando ó. A gente já dormiu aqui, desde aí prendeu o gato no curral. Daí aí começa o é nome? Zé Vicente. qual é o nome? Zé Vicente. Ah, Zé, e aí? O Lucas tá me contando ali que vai levar três dias <risos> viajando. É mesmo? É mesmo? E vão acampar aqui? É, tem tem um corra boi ali. É mesmo? É. E vão pescar também? Não, ah, não vai, é eu eu só um serviço mesmo. E o seu nome? Ian. Ian? Então Iá. tá, Ian, Lucas e Zé Vicente. Isso. É tá bom. E vocês têm internet aqui também, né? Aqui não pega, né? Não pega. Não pega. Ah. Então tá, um abraço para vocês aí, você um ver. Vou dar uma passeada, vou botar você no YouTube lá. Tá certo. Nossa, eu acabei de dar para não. Entendi. Revendo o vídeo, a gente viu que ele pediu que foi uma cerveja gelada, mas na hora nós não ouvimos. Olha só agora, muitos animais na pista, né? Aqui a gente vai encontrar uma capivara. É rapaz, olha a capivara ali, passa massa ali, todo cheio de poeira. Vamos embora, vamos embora, vamos pra trás hein? É, aqui, né? A estrada tinha tanta poeira. Quando um veículo passava assim, a gente quase não enxergava. Nesse momento aqui a gente cruza por um, mas ele estava bem lento, porque estava cruzando uma ponte. Nessa ponte a gente pode ver o estado da ponte. Olha, olha as madeiras quebradas, os remendos, olha, ali, olha os buracos. Imagina errar o pneu aqui, em pleno Pantanal olha ali. Tu erra o pneu, tu não sai mais com o carro daqui. Ó. Isso se não virar, né? Esses alagados aqui do Pantanal são repletos de jacaré, então, imagina, né? O risco é muito grande. Aqui tem uma outra ponte. Observe ali o pássaro voando. Então, é um lugar muito bonito. E pensar em capotar numa ponte dessa aí é meio loucura, né? Infestadas de jacaré. Então, a natureza é muito abundante na estrada do Pantanal. Muitas aves... Muitas espécimes diferentes, realmente a cada quilômetros que a gente percorre, a gente observa uma diversidade muito, uh, muito grande mesmo, é, é muito bonito. O som do Pantanal é muito bonito né? e isso pode ser observado enquanto se está na estrada. Então a estrada pantaneira é uma atração por si só. Basta fazer a Estrada Pantaneira, é uma grande aventura. Aqui mais uma ponte, olha, olha o estado. Ó. Então isso aí merecia o um maior cuidado, né? Porque é bacana, é uma aventura, mas podia ser mais seguro. Essa ponte, por exemplo, ela, ela era inclinada para o lado. Ela parecia uma ponte de montanha-russa, assim. 5 quilômetros era pela direita aqui a gente vê o aeroporto do hotel em Porto Jofre localidade de Poconé aqui termina a estrada pantaneira junto ao rio Cuiabá, chegamos a situação esse. Em seguida descobrimos que era o rio Cuiabá. É. Chegando em Porto João foi aqui. Depois de 140 quilômetros desde a entrada, muita poeira, muita coisa bonita. Mais coisa bonita que poeira, né? Olha aí, estamos chegando aí. Aí o pessoal leva mantimento aí pela beirada do rio. Ó. Olha só. Tem barco. There yeah. Esse aqui é o barco que faz os passeios, não? Não. Esse é de pescar hein? Ah, então é tudo bom mesmo. Deve ser lá, será que... Não sei, é de, de, de pescar. Faz passeio ali, ó. Naquele outro ali, tem assim, um barco um bar, ali, ó. Ali tem uma mulher. Tá, Lá tá, tá em cima daí? ou aqui? Aqui nesse outro barco baixo ali. Ah, tá. Eles têm barco pra alugar Olá. Porto Jofre. A localidade é basicamente o ponto de partida para a visitação da onça-pintada, o jaguar, para os estrangeiros. E nós vamos fazer esse passeio também. Hoje nós estávamos atrasados. Nós não tínhamos aonde parar ainda. E as pousadas eram muito caras, e é isso que nós estávamos procurando: algum lugar barato para passar a noite, porque não dava para voltar, era muito tarde. Oi! Sabe se é algum barco aí que faz passeio? Hoje não tem. Ah, não fazem? Hoje não. E é só de manhã? Os passeios são só de manhã? É que o pessoal sai de manhã, né? Hum. Aí pra hoje já não temos mais. Já saiu, tá todo mundo no Rio. Entendeu? Quanto é que você acaba, um passeio A gente cobra 200 reais por hora. Por hora? Mas uma hora eu vejo uma onça? Não. <risos> Quantas horas pra ver uma onça? Olha, dependendo, se você for bom, dependendo, umas duas horas do relógio. É, e aí dá para ir três pessoas no barco? Aí dá uns 400 pila mais ou menos. Passei de, então para ver onça 400 pila? É de 400 hum. Não deve ser eu falar para você que eu vou vender uma hora para você. Talvez você pode ser. acabar de sair daqui, você vai ver a onça. Aham. E tem vez, não, tem que ir num lugar mais longe. Hoje teve os italianos lá, me mostraram um monte de, de onça. É, hoje... Teve uma embarcação nossa que saiu de manhã até meio dia, tinha visto quatro Pois é, mas e quanto é que é para estadia para posar aí? Olha, depende, eu tenho que chegar ali na recepção e dar uma olhada. Porque tem aí, tem no barco hotel aqui, uhum. mais pra frente tem hotel também. E o mais barato em conta? Para brasileiro, não para italiano. É, eu vou ser sincera falar para o senhor, dá uma ida aí nesse barco aí, no cinco Estrelas. você já foi lá? Não, não, cheguei agora. Dá uma ida lá? Não tem um lugarzinho aí não. <risos> aí senão o senhor pode fazer o seguinte O senhor volta aqui para trás uhum. Aí tem uma placa indicando Hotel Santa Rosa À direita eu vi, ali É, Aí, o senhor, aí tá o Hotel Santa Rosa e o Hotel Puma Bem embaixo uhum. Aí o senhor pega o Puma Tem um barco lá, o barco Santa Cruz Do Diney. Uhum. É o mais barato que o vai achar Do Dinei, é? E o seu nome como é que é? Meu é Diana Mas então o barco dele fica na beira do rio assim? Sim, sim e o que custa mais ou menos, sabe? Eu não sei. Depende do que, que você vai fazer. Aí você também já pode aproveitar e fazer um passeio, um passeio de ele. barco com ele. Vou lá no Dinei, então. E o seu nome? Diana. Diana. Diana, e a senhora faz passeio aqui também pro pessoal, Sim. Né? Tem telefone? Tem um telefone? Para as pessoas ligarem. Tenho. Qual é o número? Meu é 065 9934 2009 Pode repetir? 065 99 2009 34, 20 e 09 aí, WhatsApp WhatsApp, zap também <risos> é. Aí acerta os passeios e vê onça Vê onça Tá bom tá. Um abraço Aí você pode lá no, lá no Olá, falar. Lá. É, é, é. nada Falou. Falou. Falou Falou Vamos lá Então nossa missão agora era encontrar um lugar para posar Porque a, a viagem foi muito desgastante Vimos algumas pousadas, preço muito caro mesmo. Então nós viemos pra cá, nesse barco que virou hotel. Cinco estrelas. Show de bola, né? Muito simples, mas fez um pacote bem legal pra nós. E vamos passar a noite aí. Ó, tá o pessoal escondido da cozinha lá. Ó, tá a Lilia. Vamos descendo. Aqui é o barco. Aí. Por enquanto, Uruguai e Brasil. <risos> Agora nós estamos aqui com Lisete e Gustavo. Aqui atrás. São <risos> nossos amigos aqui encontramos. São do Uruguai. Aqui nós vamos almoçar no Sabe o nome do barco mesmo? Cinco estrelas Cinco estrelas? Ah, tá ali Pantanã, cinco Pantanal, cinco estrelas, cinco estrelas. Isso aí agora, é a nossa... agora botaram um teto, mas é. sem enxergavam as nós temos o pessoal da cozinha Aqui tem Oi, a... Oi, sou a Eliane E a? Ana Paula lá. Ana Paula Fritou aqui nosso peixinho O que, que é o peixinho? Era Tintado, pintado Um dica de... Mujica? É, Mujica. Esse é o nome? E como é que faz? Isso? Muqueca. Ah, muqueca. muqueca. É isso, Muqueca? É, Muqueca. Ah, que beleza. Então agora vamos provar. Alguém já provou alguma coisa? Eu também. A ele é aprovou. tá? Então vamos... Nós já provamos Muqueca. Muqueca é no, profissional. No, no... Espírito Santo, na Bahia. E agora vamos ver. Maravilhoso. Como é que é? Chama cachorro. cachorros, baixa Chamos mesa. a minha vez. Olá. Amanheceu o dia e nós iniciamos nosso safari fotográfico no Iniciando rio Cuiabá em busca da onça-pintada. E essa aventura vai ficar para o próximo vídeo. Esse rio Cuiabá ele, ele se desmembra em vários outros rios. Então é muito bonito esse passeio. Ele por si só já vale. Né? Passear no rio Cuiabá com essas lanchas e com um barqueiro experiente, é muito bacana, você vê de tudo, ver né? a jacaré, ver onça pintada, nós vamos ver a onça, nós conseguimos encontrar a onça pintada do Pantanal, isso vai ficar para o próximo vídeo, é muito gratificante pessoal, a gente poder mostrar isso para vocês, e poder compartilhar esse momento, e inspirar as pessoas a viajarem, porque viajar é vida, né? Então é isso que a gente passa, a gente quer passar esses momentos especiais. Olha o som dos pássaros, o som do barco, o som da água, tudo muito bacana. E o calor, assim, é um lugar quente, né? Principalmente nessa época que nós fomos, uma época de seca no Pantanal, então foi bem fácil chegar até Porto Jovo, que em outras épocas tem muitos pontos alagados, né? Existem muitas trilhas também no Pantanal, que o pessoal faz com veículos de tração. Então não esqueçam de assinar o nosso canal, Viagem Motorhome Camicleta. E é agora é só Camicleta no YouTube, tá? Né? Camicleta no YouTube, assina Camicleta no YouTube. Camicleta no YouTube. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Oi!